Fala galera, eu sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal, vamos fazer o mesmo estudo que a gente fez no violão, agora no cavaco, com a escala cromática, que eu vou deixar aqui na tela agora, é o Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó, beleza? Essa escala serve para quê? a gente faz aqui um acorde aqui ó, um acorde de Lá, Estou fazendo um cavaco aqui. Se a gente achar a nota Lá aí na escala cromática e eu ando com essa forma aqui toda, eu tenho um Lá sustenido. Eu posso andar com ela. Si, Dó, Dó sustenido, Ré. A mesma forma, só andei com ela. Se eu faço uma forma de Fá, eu acho a nota Fá aqui na escala cromática e vou andando com ela. Ó. Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Dó, beleza? Para isso que serve a escala cromática. Tanto para você achar as notas aqui na corda. Por exemplo, se eu tenho a primeira corda solta aqui afinada em Ré no cavaco. Eu acho a nota Ré aqui na escala cromática. E a próxima nota aqui da próxima casa é um Ré sustenido. Aqui é um Mi, Fá, Rá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, ok? Segunda corda aqui ó, Si. Eu acho a nota assim na escala cromática Aí a próxima nota aqui, a próxima casa Dó, Dó sustenido Ré, Ré sustenido Mi, Fá, Fá sustenido Sol, beleza? Então a gente tem que decorar a escala cromática Tem que aprender no caso Agora vamos trabalhar aqui o arpejo Aqui no, no cavaco O mesmo arpejo que a gente fez, de Dó Eu tenho três notas essenciais Para formar esse acorde Dó, Mi e Sol Dó é a tônica, Mi é a terça e Sol a quinta. Dó, Dó, Ré, Mi, Dó, Ré Mi, Fá, Sol, Beleza? Vamos lá! Aqui eu tenho um acorde de Dó, porque eu tenho um Mi aqui, ó, na quarta corda, de segunda casa, e como as duas cordas são afinadas, a quarta e a primeira são afinadas iguais, eu posso dobrar aqui a nota. Então eu tenho um Mi em cima na quarta corda e tenho um Mi embaixo, beleza? Eu tenho o Sol aqui na terceira corda solta. E tenho o Dó aqui na segunda corda aqui, ó. Primeira casa. Porque ela é afinada em Si. E eu ando uma, uma casa aqui. Dó. Arpejo de Dó. Agora eu vou andar o Dó pra cá. Vou fazer ele aqui, ó. Na quinta casa. Na forma de Lá. Como que você achou isso, Michael? Fácil. Eu faço aqui o acorde de Lá. Acho ele na escala cromática e vou andando. Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Por isso que eu sei que esse é um Dó também. Tem um Dó aqui, tem um Dó aqui. Agora eu vou achar um Dó aqui. Ó. Ah, como é que você achou esse Dó? Aqui, ó, da forma de Fá. Acho o Fá na escala cromática e vou andando. Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Então eu peguei aqui esses três acordes de Dó, beleza, e aí a gente vai fazendo a mesma coisa para o acorde de Ré, eu tenho um acorde de Ré aqui ó, se eu andar com ele Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, os mais usados, Lá, Ré e Fá, beleza? Então pratica aí, se você gostou do conteúdo é isso, comenta no vídeo, se inscreve no canal, curte que é muito importante e compartilha para a galera. Vambora, até a próxima!